Jovem é possuída com tanta intensidade por bafomé que brotaram pernas e rabo de bode nela. Mulher de branco se materializa na igreja. Boneca possuída levita diante das câmeras. Uma outra boneca se move sozinha e assusta os exploradores. Fantasma surge na cozinha e causa terror na casa de uma família. Coisas bizarras encontradas dentro do corpo humano e muito mais. Mas antes, que já vai deixando seu like e se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas novidades. Eu acho que eu vou adorar isso aqui. Número 10 Um casal de caça-fantasmas foi até uma igreja assombrada onde recorrentemente há visões de uma mulher de branco que tem por nome Vanessa. Olha ela, tá Vamos, vamos lá, vamos lá. Olha, que cena, Thiago. Cara do céu, olha aí, galera. Vocês pediram, Casal furacão, entendeu? Tira a print daqui, posta no Instagram e marca nós. Olha essa cena, gente. E que, que fizer a que tá assistindo esse vídeo aqui, ó. Me marca que eu vou repostar no meu Instagram. Vai repostar. Ó, como que os, olha como que o pessoal passa tá aí de madrugada. Correndo, Eles passam voando, né? né? Ó. Amor. E foi as pessoas que passam nessa rodovia aqui que nos passaram esses relatos. Foi. Olha a velocidade do carro, pessoal. Eles têm medo, cara. Eles têm medo. Essa. Eles já estiveram neste local e fizeram contato com ela, mas dessa vez o contato atingiu um outro patamar. Se prepare. Thaís do céu. Licença. Escutou? Vanessa? Nossa, tá trancada aqui, ó. Eu não Hã? lembro se a gente já tinha. Se alguma vez a gente veio e tava desse jeito. Ó, parece que isso aqui é até louco. É bom mantê-la trancada mesmo. Meu deus do céu, parece que temos companhia. Uma má companhia. Havia uma mulher de branco assentada sobre aquele banco. A gente vai ter que voltar aqui com a manhã com o Spirit Box, cara. Não, a gente tem que, que voltar ela. aqui com o Spirit Box amor Sim. Com o Spirit Box. Nossa senhora! do céu! Você viu isso? Meu Deus do céu. Você viu e? isso? Você falou de voltar com o Spirit Box, cara. Não é ela que fez isso, tá? Não. Não foi ela, não. Parece que a entidade não gostou da ideia deles de retornarem a um local. Parece que o fantasma do marido que tirou a vida da mulher de branco aprisiona ela no local. E se fossem eles não voltaria nunca mais, mas as pessoas têm livre arbítrio. Vamos voltar, Tiago. Cara, a podia até passar uma noite aí, que Com Você certeza, acha? com pessoal, certeza, Tiago. uma tiara. noite nessa lenda? cara. cara. O que, que você acha, mãe? Nossa eu... senhora! Tiago do céu! Olha lá tá aí! Tiago, que luz é essa? Cara do céu, você tá vendo isso? Você tá vendo, amor? Olha isso, cara! Meu Deus do céu! Oi, tá com luz, cara. Caramba, Tiago do céu, olha, olha, olha, isso, olha isso, cara! cara. Meu Deus! Thaís, tá vamos sair daqui. Tiago! Olha, olha a velocidade carro. dos carros, amor! equipe Caçadores das Sombras descobriu uma forma de aniquilar o um mal que está na boneca maldita do templo satânico. Basta queimá-la no centro do templo. aqui, ela Ela foi encontrada e com muitas cicatrizes. Neste momento eles preparam um ritual para queimá-la da forma correta. Tô energia muito ruim aqui, Meu Deus. Parece que há algo de errado com um dos integrantes da equipe. Calma, calma, calma, calma. Oh, oh, oh Parece que ele estava em transe, mas essa não foi a pior parte. Aguardem. Bom, chegou a hora do ritual. Pelo poder de Deus! De repente, a cruz começou a pegar fogo, mas essa não foi a pior parte. Aguardem. Sim, a boneca levitou diante das câmeras. Não, não, não, não, não, não, não! Não, não, não, vai, mano! E você achando que a pior parte foi a boneca levitando? Que No vídeo que se segue vemos um mago fazendo algo perturbador com uma jovem voluntária. <risos> O que aconteceu ali? Porque a sombra daquela jovem deu delay durante a projeção sobre a mesa. Seria isso alguma falha da Matrix provocada por meio de gestos específicos ou uma atividade paranormal realizada por meio da alta magia? Dificilmente seria apenas uma ilusão de ótica. Um grupo de jovens invadiram um depósito de itens assombrados e amaldiçoados onde havia uma boneca com a mesma entidade que dominou a Annabelle. Diante da boneca, elas fizeram um ritual de invocação do mal. Elas só não esperavam que o mal realmente se manifestaria. Hum. Catalina, Catalina, vuelve a la vida Lo que el diablo te da, el diablo te quita Catalina, Catalina, vuelve a la vida Lo que el diablo te da, el diablo te quita En nombre del demonio, manifiéstate hoy Aquí y en ese día En nombre del demonio, manifiéstate hoy Aquí y en ese día Coisas bizarras encontradas dentro de pessoas. Em 2011, um homem que morava em Taiwan comeu uma goiaba. Um tempo depois, ele começou a sentir uma dor intensa no dente e procurou atendimento odontológico achando que poderia ser uma cali. Mas quando o dentista fez os exames, eles descobriram que dentro do dente, através da raiz, estava crescendo um broto de goiaba. E como o paciente não tinha o siso inferior, foi muito fácil deste broto crescer sem ser percebido. O dentista chamou outros colegas para contar a descoberta bizarra que ele havia feito. O paciente, muito envergonhado pela falta de higiene, deixou o local às pressas. Portanto, tome cuidado com o que come, pois a qualquer momento pode crescer uma árvore dentro de você. Uma família bem renomada do estado de São Paulo morava neste castelo. Ao todo, eram seis filhos, além de empregados que ajudavam a manter a limpeza. Misteriosamente, a mãe e o pai foram encontrados mortos em sua cama. Na autópsia, o resultado deu como um envenenamento. Com a morte dos pais, os filhos decidiram vender o castelo e comprar uma casa menor. A história é muito vaga, mas algo assombra os corredores do castelo. E lá foi jovem junto com uma equipe de macumbeiros a fim de tentar um ritual para trazer paz ao castelo. Para isso eles invocaram Beuzebu, um híbrido de Baal com Beuzebu, que habita no inferno. que aquela jovem está recebendo alguma coisa, ela começa a se comportar como um monstro manietado. para essa filha, para que nenhum legume nenhum obsessor e nem a farrapo venha desorganizar. Agora ela foi tomada por algo muito mais poderoso, sim, o bafomé o demônio o rei da maçonaria. Sua cabeça pode fazer juiz e presente dos seus caminhos, gente, essa filha. Que assim seja! Ah! perturbadoras brotaram patas e cauda de bode naquela moça. Parece que o demônio veio para purificar o local, mas o mal ainda habita ali dentro. Abra os caminhos. Aqui está a entrega. Que assim seja! É assim será! Nossa,